E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Victor. E hoje eu fiz esse vídeo pra falar com vocês sobre algumas novidades que estão aparecendo, né? Eu queria falar sobre que o novo Minecraft. Novo, novo Minecraft, que os caras estão tá falando aí que pode fazer um filme, né? Aí todo mundo tá ficando louco. Aí falaram pra mim fazer uma live, assim. Aí esse negócio de novo Minecraft assim: eles vão fazer um filme novo Minecraft, mas igual o Minecraft, igual o jogo mesmo. E sim, seria bem interessante fazer esse jogo. É um filme que, tipo jogo, uh, contando a história do jogo, seria bem legal eu ver na internet vi esse, essa possível notícia, né? E o nosso Dragon Ball Z? É bastante legal o Dragon Ball Z, né, gente?